Olá pessoal, eu sou o Rafael Forestes, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pisces e hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre sistemas UV em lagos e piscinas naturais e ornamentais então fica aí que a gente vai explicar um pouquinho para você sobre esse mundo do laguismo Música gente, a gente vai explicar um pouquinho sobre o sistema ultravioleta, tá? A gente deixou essa esse nossa piscina natural aqui ela só tá sem o deck, tá? E sem a parte de ornamentação de plantas porque nós estamos ainda no inverno, né? Hoje, é na verdade, finalzinho de inverno, nós estamos agora dia 6 de outubro, tá? E aqui aconteceu tudo de ruim essa semana. A gente deixou desligado o sistema pra água ficar bem verde a gente vai mostrar o antes com o sistema de filtragem e agora o depois, uma semaninha com o sistema de filtragem desligado e o bacana é que ontem choveu quando chove na sua piscina natural no seu lago ornamental vocês vão notar que se você tiver com o sistema de filtragem desligado ele sempre deixa a água mais turva ou ela fica verde igual tá agora então tá bem ruim a água e nós vamos ligar ela para vocês verem a quanto tempo demora para ela sair dessa situação para uma situação de água cristalina tá então aqui é um, um laguinho de 7 por 3,5, nós temos aí, é... ah, e por 1,5 de profundidade, então nós temos aí quase 40 mil litros de água, tá, nessa nossa piscina. Temos as carpas, né, as carpas estão lá dentro, só que não acho que não vai dar para pegar elas. E tudo, é tudo com areia de fundo, tudo bem natural, essa areia aqui choveu, né? Mas ela é Maria bem clarinha, vocês vão ver aí o Natanael vai colocar o quando ela tá seca, né? Que ela fica bem clarinha, Maria areia bem gostosa de ficar sentada nela, ficar brincando nela. Então, o que que acontece? Você que tá com problema de água verde, né, no seu lago ornamental, na sua piscina natural, na sua criação de peixe, na sua criação de camarão, como que você resolve isso, tá? através do sistema de ultravioleta ou sistema de ozônio ah, eu não uso o sistema de ozônio, eu não gosto muito do sistema de ozônio tá? porque é, a gente não consegue mensurar, né? nós consumidores finais não conseguimos mensurar a quantidade de ozônio que está sendo injetada realmente pelo equipamento né? e o ultravioleta ele sempre funciona muito bem sempre funcionou muito bem e se você quiser comprar uma lâmpada de reposição você consegue co é, comprar numa casa de lâmpadas é, especiais aí da sua cidade? Em São Paulo é muito fácil de conseguir, tá? Esse aqui é um sistema de ultravioleta é, de 95 watts, tá? Ela tá acoplada ao nosso sistema de filtragem Netune, que ele é um sistema de filtragem para até 60 mil litros para lago ornamental. A gente sempre usa ele para 30 mil litros, mas vocês veem que para essa nossa piscina a gente deixa só um dele. Então uma unidade já sustenta quase esses 40 mil litros. E é, o grande segredo do sistema ultravioleta é você ter um bom dimensionamento, tá? É, e também você repor a lâmpada a cada dois anos no máximo. Então você que tem assim, ah, eu tenho meu sistema, minha ultravioleta é velha e eu tô tendo problema, é porque essa lâmpada ela tem uma vida útil. Então é legal você trocar ela a cada dois anos pelo menos, tá bom? Bem... É, o grande sistema de um sistema ultravioleta é você ter a seguinte situação. Você ter a, a bomba que está lá, vocês veem aquele cano azul? É onde está a nossa bomba para fazer a captura da sujeira. Ela vai, joga para o é, sistema de ultravioleta e depois para o sistema de filtro. Tá? Essa é a forma é, que pode ser instalada para filtros de gravidade. Então... Esse filtro que ele tá por gravidade, né, então a água entra por pressão e sai por gravidade, tem que ser instalada dessa forma. O V antes, filtro depois. Se você já tem um filtro pressurizado, que é esse equipamento aqui, tá? Você, o ideal é você instalar ele depois do filtro pressurizado. Então a água filtra antes e passa pelo ultravioleta depois, né? Então o nosso ultravioleta, como ele está acoplado ao sistema de filtragem por gravidade, ele está antes. Isso é bem importante. E outra coisa muito importante, tente não fazer reduções na sua hidráulica. O filtro ultravioleta entra com uma polegada e meia, você faz o encanamento de uma polegada e meia. Ele é projetado para uma polegada, usa todo encanamento de uma polegada. Porque quando você restringe, por exemplo, a... Ah, o nosso nossa ultravioleta está lá com encanamento de uma polegada. Se você entra com ela 3 quartos, você faz uma redução, isso afeta até 30% na eficiência da filtragem. tá? Isso é muito, muito importante, porque você acaba estrangulando o seu sistema, forçando o sistema de bombeamento, acaba aumentando o seu consumo de energia e isso faz pode fazer o seu projeto trabalhar com baixa eficiência e acabar tendo um mau resultado, você não gostando do resultado da filtragem, tá bom? Então, para vocês terem noção, o que, que eu tenho aqui no meu sistema de filtragem, tenho um filtrinho Netune, ultravioleta de 95 watts e aqui eu só deixo para mostruário, porque aqui a gente está na fábrica da Brasil Pieces, essa piscina aqui é o nosso mostruário, né ela está incompleta porque a gente iniciou a construção dela no inverno, e o pessoal de paisagismo falou para a gente não investir no paisagismo senão ia morrer as nossas plantas tanto que é importantíssimo você ter essa noção a época certa para você fazer o paisagismo essa, esses coqueiros vocês veem que até a, o pezinho deles está meio remexido a gente plantou faz umas duas, três semaninhas tá? porque é, se a gente tivesse investido em paisagismo antes teríamos perdido o nosso paisagismo, tá bom? então a dica de hoje é essa trabalhe com ultravioletas de qualidade reponha a sua lâmpada pelo menos a cada dois anos, no máximo tá? a cada dois anos e tenha um bom dimensionamento, por exemplo a uma... se você tem um sistema de filtragem física e biológica adequado, você pode diminuir até a sua é... a sua filtragem ultravioleta ou sua filtragem por ozônio se você também tem um filtro caseiro mal feito, você tem que colocar mais ultravioleta, mais ozônio para ter um bom resultado, uma água cristalina, igual a vai colocar aqui em algum lugar do vídeo, tá bom? Ó, vocês precisando de dimensionamento, liga para a gente ou entra no nosso site, no nosso site tem todos os dimensionamentos já em cada ultravioleta, beleza gente? Então é isso aí, eu sou Rafael Forest, zootecnista, especialista em gestão empresarial, dono do grupo Brasil Pieces, fica ligado, chama a gente, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces. Olha pessoal, 24 horas de filtragem ultravioleta Olha o resultado como já tá.. Olha, já, tá pra... já dá para enxergar melhor o fundo Aqui é nossa jacuzzi também, já tá dando para enxergar o fundo A água já tá bem mais cristalina é isso aí. Vamos ver amanhã. Ó, os peixinhos. A gente tá dando para enxergar aqui, tá dando reflexo do sol. Ali ó, escarpinha. Isso, 24 horas de efeito, hein? Então, amanhã tem mais para vocês irem seguindo a eficiência do nosso sistema de filtragem junto com o sistema de filtragem ultravioleta. Fala pessoal, Rafael aqui da Brasil Pisses. Três dias de filtragem, né? Nós fiz, é, não gravei o vídeo ontem, no domingo, por conta da correria. Né? Eu fiz um. Estava fazendo uma prova aqui pessoal. E, olha aqui, segunda-feira, três dias de filtragem, redondinho. 4 horas da tarde agora, eu tentei gravar as 3, e ó, o resultado de 3 dias da nossa ultravioleta fazendo a filtragem da nossa piscina de quase 40 mil litros. Eu vou pedir pro Natanel colocar o antes, né? Há três dias atrás e o agora, tá bom? Ó, diferença, gente. A água já tá cristalina. Ela ainda tá com um leve tonzinho de verde. Vai ficar mais cristalino ainda. Mas olha a diferença, ó. Já dá para ver os peixinhos enxergar o fundo, a bomba, então vocês veem a qualidade dos equipamentos que a gente trabalha. Isso devido ao nosso filtro Netune, que trata 30 mil litros de água, no caso de criação de peixe, no caso de piscinas pode ser usado até 50, 60 mil litros de água e uma ultravioletinha aí de 95 watts. Das linhas que nós trabalhamos, da linha da Cubos. Isso aí, gente. Então esse é mais um resultado, mais uh, um resultado esperado de uma empresa séria, uma empresa com tradição, uma empresa que está aí do seu lado, em projetos é, nacionais e internacionais. Trabalhe com os melhores, trabalho com a Brasil Pisc.